Yeah Ali que dale. E aí seus mitos, magnata na voz aqui ó Tá ligado né, trifarizano, salve salve Vem que vem que o vídeo tá emocionante Eita! Hein? Pra quem acompanhou até o final dessa edição aqui Eu pegando o mestre aqui no CS ranqueado aqui Essa aqui é a primeira rodada que eu tô jogando aqui no CS Vamos que vamos, acompanha o vídeo aí Compartilha o vídeo pra geral aqui pra ter mais vídeos como esse aqui Deixa o likezão também no vídeo aí, você tá ligado né? E isso aqui é só a brincadeira que a gente tá fazendo aqui, pra, só pra se divertir, tá? Porque eu gravo aqui os vídeos aqui, porque eu faço a privadeira, não tem essa não. Quem vai me parar de gravar meus vídeos não? Se parar o jogo, eu gravo outro jogo, e é você mesmo. Tem que vem, Em que o vídeo tá doido. Tá vendo isso aqui, ó, hashtag fora CS7, Tem que hashtag fora, você tá usando? Tá usando cs Para de usar, velho. Você quer que ele saia do jogo? Para de usar. Para de usar e vai lá na Garena, lá e... Poucas ideias, comenta lá. Pode até chegar ele no 107 de... mesmo, é original. Ninguém quer ele no jogo. Tá ligado, eu né? Comecei aqui com uma clipada que eu fiz aqui. É. Acompanha aí. Dá liquidagem. agora é o segundo round aqui. A partir da gente tá jogando aqui. Eu pegando o Messi no CS. Dá Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Espero que vocês compartilhem o vídeo. Deixa o like aí pra mim aí. Comenta aí também qual. O um momento que você mais gostou do essa aí que eu postei aqui no vídeo você foi pegando de uma 1, foi pegando de uma 2 Foi pegando de uma 3, foi pegando de uma 4 Se foi o um mestre aqui, se você gostou das equipado, se não gostou Se você puder comentar aí qual a melhor parte que você gostou do vídeo Tá ligado, quem Já compartilhar o vídeo, deixar o like aí, tudo certinho aí, ó Semana que vem eu vou me esforçar aí Talvez eu possa estar trazendo o um vídeo do mestre pra vocês aí, né, guiado se não, eu posso estar tá trazendo uma outra clipada, algum outro vídeo assim, tá ligado? E dá liquidado, like, like. vai acompanhando o canal. Deixa o vídeo aí, pra vocês aqui, emocionamente emocionante. De coração pra vocês, tá ligado? Magnado Problema, terceira rodada aqui do CS. Pegando mestre, eu caí ali em Gombut. É isso mesmo. E vamos que vamos. Compartilha o vídeo, quero que você ajude aí. Eu compro um amigo seu aí no canal, no meu canal aqui. Compartilha o vídeo com um amigo seu, pelo menos Manda ele se inscrever no canal Que na hora que eu bater mil inscritos Você tá ligado, hein? Quem conhece aí o Magnata aí Na hora que bater mil inscritos Não precisa nem comentar aqui nada não Falar nada não Quero que vocês mesmo aí comentem entre vocês aí Discutem a relação de vocês aí Que quem que vai ganhar o bagulho, tá ligado? Hum? Quem que vai ganhar, será? Comenta aí, vai ser eu? Quem que não vai? Hum? Tá ligado que eu vou sortear, né? Vocês tá ligado. Então, dá liquidação Próximo vídeo aqui vai estar tá da hora também. Eu não sei se eu vou tá postando, a... pegando o mestre aqui na naqueada. Acho que não, porque eu tô com outro vídeo meio top aqui, de uma equipada muito doida aqui. Eu vou tá postando pra vocês aqui, né? Tá ligado? eternidade depois. Aqui nada pobre mano. Pobre mano. A quarta rodada, a quarta e quinta rodada. Pandinha, pandinha escurinha, eu caí aqui, socorro meu amigo, minha direita, ah, vai pra, ele, vai pra ele. eita bandeirão é o pandinha cadê que idade tropinha? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, hein? Eu que você compartilha meu vídeo que que eu consigo ver quem tá saindo do meu canal, quem tá se inscrevendo, quem não tá e quem tá deixando o like, hein? Acho que não, mas eu consigo ver, por que... que capa doida ali, né? Que dá, só que tem mais um. Mais um é dois contra um, é boiazão. Peguei meu mestre. Confia? Ah, confia não? Confia, não. Tá gel na cara, gel na cara de novo. Tá duas vezes, Ah, né? <tos> é, Queria dar um capa nele, mas não consegui não, papi. Aguarde o próximo vídeo aqui que aproveitar vai tá da Agora hora também. Legal, tamo junto.